Oi, meu nome é Adolfo Neto e eu vou fazer aqui mais um vídeo onde eu leio e comento algum texto escrito em algum lugar, algum blog. Esse texto aqui é o Mais e os Loops em Elixir, de William Frantz, que é Software Alchemist na Tribe. Então, ele fala que se você vem de uma linguagem de paradigma imperativo, orientado a objetos, ou orientado a objetos, né? É, eu, eu lembro que eu comecei a programar em Pascal, que era imperativa, mas não orientada a objetos, e a gente usava muito loop. Na verdade, eu comecei a programar mesmo foi em Basic. Também a gente tinha loop em Basic. Loop dá para traduzir para laço, mas geralmente a gente fala loop mesmo, né? Então, muito provavelmente você vai esbarrar nessa pergunta do título. Né? E os loops em LX? Então, o... William coloca esse exemplo aqui, for n de 1 até 1, 2, 3, 4 do n vezes n. Então, quer que deixa eu quebrar um pouco isso aqui? Então, vai, cadê o meu terminal aqui? Deixa eu abrir um, um terminal aqui para a gente ver, aumentar a fonte, Abriu o Lx no interativo, aí. E aí, se eu coloco aqui 1, 2, 3, 4, você já sabe que você tem uma lista. Aí, se eu faço assim, for n de... Então, ele vai pegar, os valores de n vão vir de 1, 2, 3, 4. Se eu fizer só isso, ele vai dizer, opa, está incompleto. Mas se eu faço assim, for n de 1... Um... E, e se, eu, se eu peço para ele retornar n, né? Então, ele diz, olha, pegue os n's, de 1, 2, 3, 4 e faça n. Então veja, o que ele fez foi simplesmente pegar a entrada e repetir. Agora, se eu pego, se eu digo pegue os n's e faça n mais 1, aí ele retorna uma lista contendo 2, 3, 4, 5. Então, é por isso que o William fala aqui. Então, o exemplo que ele dá, ele, ele pega o quadrado de cada elemento dessa lista: 1, 2, 3, 4. Então, isso aí me lembrou do que a gente vê em matemática, né? Então, por exemplo, na matemática a gente tem um conjunto, então não é uma lista, conjunto. Qual a diferença entre uma lista e um conjunto, basicamente, a gente, é que é, lista, lista pode ter elementos repetidos e na lista a ordem importa. Então, sendo, simplificando ao máximo... Essas são as duas diferenças entre lista e conjunto. Num conjunto, você não tem elementos repetidos e a ordem não importa. Então, nesse caso aqui, ele deu um exemplo de um for, que pega os elementos de um, dois, três, quatro, e obtém o quadrado de cada um dos números. Obviamente, se você conhece o mecanismo de range, que é isso aqui, eu posso eu poderia trocar, por exemplo, esse 1 2 3 4 por 1 a 4, ele faria a mesma coisa, e com isso eu poderia ter até mais valores aqui. Então, é os quadrados de todos os números entre 1 e 100. Então, ele diz, oh, isso não significa que o Elixir possui loops, laços. Esse for aqui, nada mais é que uma chamada nativa ao list comprehensions do Erlang. Então, vamos abrir um terminal aqui em Erlang. Em Erlang, o equivalente a isso aqui seria... Então, veja, em Erlang, o... eu não me lembro exatamente da sintaxe do List de list Comprehensions em Erlang. É uma seta também, como é no Alixir. É uma seta, é, eu sempre esqueço isso aqui, que são duas barras. Veja, aqui no meu exemplo da matemática, ah, eu acabei não explicando. né? Então aqui eu tenho um conjunto, 1, 2, 3, 4, a ordem não importa, quer dizer, 1, 2, 3, 4, infinito, é o conjunto dos números naturais. E aqui eu estou definindo um outro conjunto S, que eu digo, ó, S é o conjunto do X, tal que, aí essa barrinha simples aqui, tal que X é igual a 2 vezes Y, onde Y veio de N. Então, para cada um dos elementos de n, ele vai pegar somente aqueles, quer dizer, ele vai pegar o x, onde o, esse x seja 2 vezes n. Então, na prática, o, esse conjunto S vai ser 2, 4, 6, 8, ou seja, os números pares. Então, eu acho que essa é a inspiração para as list comprehensions de de Erlang e veja que aqui olha tem o x maior que três então vamos pegar esse exemplo aqui que tá tá bonito vou usar esse aqui vou colar então ele pegou é eu só não gostei desse exemplo que ele misturou aqui um dois três quatro cinco seis então ele disse olha eu quero que a nova lista, então aqui, é o que, o que é melhor talvez para entender na list comprehension de Erlang, é que a sintaxe já deixa meio claro que você está falando de uma lista, o que você vai gerar no final é uma lista. Então ele está dizendo, olha, essa minha nova lista vai ter valores x, de onde é que vão vir esses valores x? Ah, eles vão vir dessa lista aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas com essa condição aqui de que o x seja maior que 3. Então, por isso que ele só deixou o 4, 5, 6. Então, vamos colocar aqui x maior que 4. Opa, não. x, é, x menor que 5. Aí a gente vai ter aqui o mesmo, os mesmos valores aqui que o, que o William colocou. E aí vamos colocar aqui, X vezes X, não, não é isso, é o contrário aqui. Nesse aqui, X vezes X, olha, peguei, consegui o mesmo resultado que o William, onde eu disse, olha, eu quero que nessa lista aqui eu tenha o quadrado de um número X, de onde, vai, de onde é que vem esse número X? Da lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas somente quando o valor de X for menor que 5. Então esse é um exemplo de List Comprehension, tem outros exemplos de List Comprehension aqui então curioso como fazer para lidar com a coleção de itens então então há duas maneiras de trabalhar com este tipo de problema então então o, o que o, o Inácio está dizendo é que é, nem sempre é, você vai trabalhar com, com for quando você trabalhar com for você vai trabalhar com a visão diferente do que você trabalha com for em outras linguagens e você tem outros recursos, talvez mais interessantes, para fazer esse tipo de coisa aqui. Pegar uma lista e calcular o quadrado de todos os elementos da lista. Então, o primeiro, o primeiro tipo de coisa que você usa, são as funções de alta ordem. Higher... High Order Functions. Então, é muito comum se deparar com a situação em que você tem uma lista de elementos e precisa manipular os dados daquela lista. E para isso, precisamos utilizar funções como rep, map, reduce, filter. Então, digamos que você precise multiplicar todos os elementos da sua lista por dois. Isso deveria ser um problema trivial. A implementação desse problema em JavaScript... Ah, eu não uso JavaScript, eu vou pular. Mas ele está dizendo que você usaria fora em JavaScript. E em LX, aí... Aqui ele diz, olha, eu vou dar um nome a essa lista aqui de valores de 1 a 10. Ok, Deixa eu dar um clean. Não, é clear. E vou perguntar para o Elixir, quem é list? É isso aqui. E eu vou criar uma função, sum, onde eu, eu defino a função anônima aqui. Então, sum. Isso aqui é uma função anônima, e eu estou atribuindo ela à variável sum. Então, se eu perguntar agora para o Elixir o que é, é sum, ele diz, olha, é uma função. E aí é que entra o grande pacote, módulo inum, Onde eu estou dizendo, olha, pegue cada elemento da lista, da lista, list, e aplique a função sum. E aí ele, ó, aplicou a função sum, multiplica por 2. Em 1, um, 1 um multiplicado por 2 dá 2. 2 multiplicado por 2 dá 4. 3 multiplicado por 2 dá 6. 4 multiplicado por 2 dá 8. E assim por diante. Então, isso aqui é o que faz a função map. Então, por que, que a gente chama de função de alta ordem? Porque é uma função que recebe uma função como argumento. Então, obrigatoriamente, se você quiser chamar a função map, você tem que ter uma outra função que você vai passar. Tem várias formas, você podia... Por exemplo, dava para ter passado direto aqui, né? fn de x igual a x multiplicado por 2 end... Dava para ter usado aquela forma que eu não gosto muito, mas às vezes é, é interessante. Então, e dava também para você ter uma função sua de um módulo. Vamos dizer que eu tenho um módulo módulo X que tem a função Y e eu sei que ela tem a 1. Então... Só não vai funcionar aqui porque eu não defini nem o módulo x, nem a função y. Mas eu posso fazer isso. Desde que seja uma função, nesse caso, de aridade 1. Por exemplo, deixa eu ver. Qual é uma função que eu tenho no, no pacote string que tem aridade 1? Acho que tem o string to integer. Não, aí seria o string from. Não, eu acho que o... integer to string. Pronto. O integer to string seria um bom exemplo desse caso aqui. Eu vou passar aqui, ó. ó não basta eu colocar aqui integer.to string. Opa. É to to. Ah, parece que a gente vai ter um probleminha daqui. A pouco. Em primeiro lugar, Eu não posso fazer isso. Ah, ele tava reclamando porque eu tinha esquecido E. Eu não posso fazer isso porque ele diz, olha, Integer to string é zero é interessante, isso quer dizer o quê? Que se fosse a fun uma função de aridade zero ele aceitaria, mas quando eu coloco somente Integer.ToString, string tá faltando um pedaço do nome da função, que é justamente o pedaço que diz a aridade. ok. Uh, ué, ele reclamou agora? Integer to string barra um. Eu acho que tem que ter um require integer. Que estranho. Tá, tá funcionando. Por que que ele está reclamando aqui? Function integer to string zero. Is undefined or private. Ah, lembrei. <risos> é, é isso aqui, ó. O primeiro lugar, se eu fizer somente isso aqui, ele reclama. Eu preciso colocar também o e comercial antes do nome da função. Agora sim, eu apliquei a função integer to string a todos os argumentos de list. E ele transformou cada um desses argumentos em, em um string. Então, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui e depois... Fazer um, in um ponto join aspas, aspas, e fazer, criar uma grande string. Mas isso é outra história. Então, a função que eu posso passar aqui, para ser uma função de alta ordem, tem várias formas que eu posso fazer para passar uma função como argumento. Então, comparando os exemplos acima, diferente da estrutura de repetição com o MAP2, não é necessário definir nada além da fórmula para mapear os dados da minha lista, onde a fórmula é x, leva a x vezes 2, quer dizer... Essa função aqui, né? O próprio map barra 2 faz o resto do trabalho aplicando a fórmula, né? A função para cada elemento da nossa lista e gerando uma nova lista, que é isso aqui. Segue que o mesmo conceito para as demais funções. Então, existe esse pacote inum maravilhoso, tem várias funções de alta ordem, tem o map, tem o filter, tem o reduce. Existem diversos tipos de high-order functions. Eu só estou em dúvida se o certo é high-order ou or higher-order. Vamos ver aqui. É, aqui, na verdade, é na Elixir School falando sobre o pacote num. Eu acho que eu tenho até um vídeo já sobre o pacote num. O pacote num é, tem muita coisa que você pode fazer, mas... Higher order function. Então, geralmente eu acho que se chama de higher order function, função de ordem mais alta. Então, ó, em matemática e ciência da computação, uma função de higher order, de mais alta ordem, é uma função que faz pelo menos uma das seguintes coisas: recebe uma ou mais funções como argumentos isto é, parâmetros procedurais, ou retornam a função como resultado. Então, eu posso ter sim, ó, vou definir aqui uma função de alta ordem para vocês. A função de alta ordem é a seguinte. Definir. Vou dar um nome para essa função. Eu defini ela de forma... É, sem nome, né? anônima como é que eu tem, tem outra palavra que eu estava usando nameless então olha, eu vou dizer que G é essa função que está lá na linha 22 agora eu... se eu aplicar G a alguma coisa é interessante ah, entendi É que faltou o ponto Veja, eu defini propositalmente essa função g como sendo a função zero área. Ela não recebe nenhum parâmetro. E o que é que ela retorna? Ela retorna outra função. Agora eu vou dizer que h é a função que g retorna. Agora sim, com h eu posso passar um valor, 100. E o que é que o h de 100 vai retornar? 100, porque a minha função que ela retorna... Simplesmente pega o que recebeu e retorna. Então, se eu passar aqui A, ele vai retornar A. Então, veja, vamos pegar de novo a função G. Ela é uma função que se eu aplicar ela a alguma coisa, ela vai me retornar outra função, a qual se eu aplicar um outro valor, aí sim ele retorna um valor. Então, você pode fazer tudo isso aqui com funções de alta ordem. Tanto retornar, receber uma função como argumento, como retornar uma função como resultado, como as duas coisas, ou uma ou outra, ou os dois. É, então, existem diversos tipos, sim, trabalhando com LX você vai ver várias funções de alta ordem, ou de mais alta ordem, feitas para facilitar a sua vida na hora de resolver problemas, sejam triviais ou não. Porque aí o legal é que você encapsula alguma coisa que você quer fazer numa funçãozinha, pode ser, como a gente já mostrou aqui no exemplo, pode ser uma função que já está em algum pacote, em um, em um módulo, ou pode ser uma função que você defina usando essa notação com E comercial, e você passa e faz o que você quiser. Recursividade. Mesmo que você seja uma pessoa de linguagens imperativas, o termo recursividade ainda é algo familiar. Sim, a gente... Eu aprendi recursividade lá na, na universidade E eu acho que eu, que eu aprendi somente Veja, eu comecei a programar em BASIC lá por volta de 1988, talvez 89, não tenho certeza, talvez 87 Não lembro exatamente o ano Eu aprendi a programar em BASIC com esse computador aqui, o Ringo R470 eu Coloquei Ringo, mas é Ringo Ainda era da época de lei de informática. Olha, é legal que ele tem até página na Wikipédia em inglês. Mas em inglês, olha, era um clone do Sinclair ZX81. Mas vamos na página em português, que é o ringo da empresa Ritas do Brasil. O que é que a empresa Ritas do Brasil fazia? Botões. Isso mesmo, botões de camisa. Então, era um computador, mas era um computador bonitinho, com teclado legal, você conectava na televisão, funcionava. Tinha essa memória maravilhosa de 16K, eu acho que o meu era o mais simples, tinha 16K mesmo, mas... que tá dizendo que chegaria até 48K. E o preço inicial, baratíssimo, né? 449.950 cruzeiros. Mais caro que o TK85. Não sabia disso. Chequei que é, jamais teve vendas expressivas e logo saiu de produção. Então, provavelmente, o meu pai comprou quando estava vendendo pouco e ficou mais barato, né? que fala que o teclado era chiclete, mas o teclado do TK85, aquilo sim era chiclete. Do, do, do R470 era melhor. Mas, voltando, então, em BASIC deve ter recursividade, mas eu não me lembro de ter utilizado. Então, a ideia da recursividade é uma coisa, assim, bem natural, né? Que você tem a função fatorial. Opa, vermelho não, né? A função fatorial e você diz, olha, fatorial de, de 1 é 1. E fatorial de n é igual a n vezes o fatorial de n menos 1. Então, isso eu acho que na matemática é, é bem... Eu estou errando, provavelmente, tenho eu, eu, certeza que eu estou errando na notação, mas é alguma coisa assim. Fatorial de 1 é 1 fatorial de n igual a n vezes... É porque, na verdade, a gente, eu, eu, o, o meu pensamento de programador já está errando aqui. O fatorial de 1 é igual a 1, o fatorial de n é igual a n vezes o fatorial de n-1. Então, isso aqui é a recursividade, porque para definir o que é o fatorial, eu estou dizendo, olha, o fatorial de n vai chegar de novo no fatorial de n-1. É, mesmo que você seja uma pessoa, okay, o que é a recursividade? É uma forma de iterar sobre listas ou não, onde a função chama, que chama ela própria até atingir uma condição de parada. É, é, é importante esse ou não, porque você pode fazer uma, é, uma recursividade, opa, não, eu quero uma nova página, nova página depois. Então, por exemplo, se eu tenho uma, um, uma árvore que tem vários valores aqui, e eu quero percorrer essa árvore, tem três formas de percorrer percorrendo no sentido de imprimir cada elemento da árvore. Então, por exemplo, uma forma é eu fazer assim. Começo aqui, tenho 3, aí vou para o lado esquerdo, imprimo 5, aí vou para o lado esquerdo, imprimo 8, aí subi aqui, opa, não tem, agora vou para o lado direito, imprimo 9, subi aqui, já foi, subi aqui, já foi, agora vou para o lado direito. Aí tenho 7, aqui não tem lado esquerdo, 6, então essa é, é uma forma, outra forma seria fazer o seguinte, eu visito esse aqui, mas não faço nada, visito esse aqui, mas não faço nada, visito esse aqui, como esse aqui não tem mais filhos, então esse aqui é o primeiro que eu coloco, aí vou aqui não faço nada, aí visito esse aqui, como esse aqui não tem mais filhos, aí eu coloco, agora esse aqui, como eu já tive todo, o, todos os filhos visitados, posso colocar... Aí vem para cá. Esse aqui já teve todos os filhos visitados? Não. Esse aqui já teve. não. Então eu vou para o 6. Aí depois eu vou para o 7, vou para o 3. Então, existem, na verdade, três algoritmos de percorrimento de árvore, e todos eles você pode descrever como se. Na verdade, isso se aplica também a grafos, mas não vamos entrar tão fundo assim. Mas esses algoritmos de percorrer árvores ou grafos, eles são geralmente descritos de forma recursiva. Então, não somente listas, mas várias estruturas você pode, desde que, claro, elas tenham essa característica. Por exemplo, por que, que dá para percorrer uma, uma árvore de forma recursiva? Porque, por exemplo, isso, aqui, isso tudo aqui é uma árvore, mas esse pedacinho aqui também é uma árvore. Você também pode ver isso aqui como uma árvore. Isso aqui é uma árvore. Isso aqui é uma árvore. Isso aqui é uma árvore. Então, todos esses aqui são árvores. Então, um exemplo muito conhecido de recursividade é o cálculo de fatorial de um número, onde o fatorial de 4 é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, destrichando esse cálculo, temos algo semelhante é 4 igual ao fatorial de 3 vezes 4... 2 vezes 3, 1 vezes 2... Então, veja, ele está aqui sempre... Está usando aquela definição... Só que de uma forma um pouco diferente da forma que eu mostrei... Considerando o exemplo acima, assim, a condição de parada para essa execução é o valor 1. É, aqui não ficou claro como, onde é que está o... Nem aqui, né? Sendo absolutamente sincero... Opa, não, eu quero voltar... Aqui não está claro qual é o fator de parada... Mas é isso, para os matemáticos, em geral, é, fica claro, né, de alguma forma. Então, aqui, ó, considerando o exemplo assim, uma condição de parada para essa execução é o valor 1, quando a função fatorial receber como argumento valor 1, ela deverá retornar 1, e as outras execuções devem ser baseadas neste valor. Então, uma coisa que, que os matemáticos usam também, que é bem, bem, é, é a chamada, bem recursiva, né, é a prova por indução. Você quer provar que algo vale, vale para todo x, então você prova para 1, por exemplo, e prova que se é verdade para x, é verdade para x mais 1. Então, provando essas duas coisas, você demonstra, você prova para todo mundo. É, não é exatamente recursividade, mas tem um relacionamento aí. Então, olha, em parênteses, o resultado da é chamada fatorial anterior, né que é o o 3, 2. É. Veja que aqui seria de, de, de cima para baixo. Então, o fatorial de 1 um é 1. Um. O fatorial de 2 é 2 vezes 1, um, que é 2. O fatorial de 3 é 2 vezes 3, que é 6. Ele está substituindo aqui. Aqui, como você faz isso em JavaScript? Feio, né? Eu? Acho... Eu? É questão de, de gosto. Então. Porque aqui tem esse fact igual a val implica... É aqui que ele está dizendo, ó, fatorial é uma função que recebe um valor e retorna, se o valor for 1, retorna 1, se não, retorna o fatorial de valor menos 1 vezes val. E aqui a função em Lx, o fatorial de 1 é 1, o fatorial de a, onde a é uma variável, é o fatorial de a menos 1 vezes a. Obviamente, isso aqui, se você passar um valor negativo aqui, vai dar um loop infinito. Veja, até o loop aparece aí, né? Ele vai ficar te chamando recursivamente para sempre. Note que a chamada, na chamada recursiva, a função fact1 chama a si mesma, passando o argumento menos 1. Não, passando o argumento a ah, aqui, né? O argumento, que é, o a é o argumento, menos 1. E quando essa função é chamada o valor 1, ela retorna somente o valor 1 e encerra a sua execução. Vamos analisar mais de perto essa chamada do fatorial fact-1, né? Não é a função. Veja, aqui ele está definindo a função sem dizer um módulo, né? Eu acho que quem tem um mínimo de experiência em LX sabe que eu não posso definir uma função fora de um módulo. Então, se eu quiser definir isso aqui, ó, se eu quiser copiar e colar esse trecho aqui e ir lá no Ix, eu vou ter que definir um módulo, por exemplo, math... Eu vou chamar em português que eu não sei, def módulo matemática, agora eu vou colar as funções que ele definiu, e aí eu finalizo o módulo, vamos ver se dá certo, dá, aí eu pego matemática, ponto fact de 100, pedir para ele calcular o fatorial de 100, se eu pedir para eu calcular o fatorial de menos 1, mas vamos ver se eu consigo sair, Ok, continuando, então vejam, eu consegui parar, mas veja, como seria ruim isso para um iniciante, né? Você simplesmente comete um pequeno erro, no meu caso, quis testar e perdi um tempão aqui parando e tentando parar o, o meu programa, além de ter perdido o meu trabalho aqui de ter criado o módulo FACT. Ok, então vai ser a terceira parte aqui do vídeo, porque travou aqui o meu navegador e eu não conseguia mover, mas vamos aqui, então olha, eu falei aqui sobre o... E aqui é só o William Frantz explicando aqui como funciona, então para calcular o fatorial de 4, ele vai pegar, vai calcular o fatorial de 4 menos 1 e multiplicar por 4, fatorial de 3, ele vai pegar o fatorial de 3 menos 1, e vai multiplicar por 3, então são várias chamadas recursivas. Então, para você calcular um, um valor, você tem que chamar, ver você tem que chamar o fatorial de 4, depois chama o fatorial de 3, depois o fatorial de 2, fatorial de 1, um, 4 vezes. Então, são as chamadas recursivas. Então, implementar uma função fatorial utilizando recursividade é bem simples, né? Mas se, se formos considerar a explicação que acabamos de ver, isso pode se tornar um problema? Imagine que temos uma função que precisar iterar milhares de vezes para resolver um determinado problema. Precisaremos, precisaremos empilhar várias chamadas não resolvidas na nossa pilha de chamadas. Isso poderá estourar o limite da pilha. Para esse problema em específico, há uma solução chamada Tail Call Optimization, eu vou até colocar aqui um, o Luciano Ramalho, ele foi entrevistado ou ele deu uma palestra alguns dias atrás sobre essa questão lá em Python, deixa eu ver se eu encontro o, o vídeo, achei o vídeo tá aqui, olha, é o Norvix Lispy, o um interpretador funcional e 132 linhas de código Python com Luciano Ramalho. Esse aqui é o Luciano Ramalho, esse aqui deve ser o Eduardo Mendes, olha, 1784 views já. Foram 16. Ah, foi ontem, ontem à noite. Então, é, eu acho que ele vai falar nisso aqui mais sobre Tail Call Optimization. Então, para esse problema específico, uma solução chamada Tail Call Optimization. que o William... Colocou aqui o link da Wikipédia. Mas é aqui. Contei o call optimization é possível eliminar essas chamadas não resolvidas que uma função recursiva costuma criar. É, o que ele está dizendo aqui é que, olha, para eu calcular o fatorial de 4, eu preciso esperar calcular o fatorial de 3. Quando sair o resultado do fatorial de 3, eu multiplico por 4. Para calcular o fatorial de 3, eu preciso esperar calcular o fatorial de 2. Aí eu fico nessa espera aqui, então, três funções estão esperando somente quando... Ah, esse aqui terminou, aí eu consigo calcular o fatorial de 2. Então, isso pode ser um problema. É, até onde eu sei, é possível... Eu acho que é isso que o Luciano Ramalho vai falar aqui. É possível um compilador ser esperto para olhar isso aqui e dizer... Opa, isso aqui não tá legal, mas eu posso mudar a forma que isso aqui é compilado para que seja porque vocês vão ver aqui, olha... Vamos, vamos primeiro ver o exemplo, né? O pulo do gato, quando aplicamos Tail Call Optimization, em uma função recursiva, é que essa função saiba o valor processado em todas as suas chamadas, sendo assim, ela não depende do desencadeamento para encontrar o valor final da sua execução. E como podemos fazer isso? Segue o exemplo de uma chamada sem TCO. Então, o fatorial de 1 é 1, e o fatorial de... Ah, isso é o que a gente acabou de ver. E com TCO, fatorial de, de um valor... É o fatorial do valor menos 1 um e val. Então, aqui ele está dizendo, olha, eu vou guardar o valor. É, então, quando, quando eu chegar no 1, um, ele retorna. Então, você vai passando como argumento. Isso aqui foi até falado, no, eu recentemente, eu fiz uma... Eu trouxe... Uma palestra do professor Simon Thompson para minha aula de Introduction to Functional Programming. Está nesse vídeo, vou deixar também o link na descrição. Então, o que aqui ele explica vários estilos de funções, mas voltando aqui. Ah, ele tem um curso também bem legal aqui nesse site to learn, só que eu acho que não tá aberto o, o, o curso dele, você tem, se você quiser fazer o curso dele que é gratuito por algumas semanas, quer dizer, pelo menos foi assim no ano passado, não sei como é que vai ser esse ano, cada ano pode ser diferente, mas ó, eu vou colocar aqui Erlang, Functional Programming em Erlang, tem três cursos, mas é esse aqui que ele explica esses padrões que você usa em funções no... Okay, em funções em, em Erlang, em funções em linguagem de programação funcional. Então, se você quiser participar desse curso, quando voltar, clica aqui, e-mail me when I join in. É... Sim, então, ele está dizendo aqui, vamos ver o que, é que o William fez. Ele, ele, ele meio que passou um estado aqui, junto com... A, a melhor forma, talvez, de olhar isso aqui é de baixo para cima. Então, olha, se ele chegar aqui no 1, ele retorna o que ele já calculou até o momento. Se não, ele chama novamente a função, pegando o que ele já calculou até o momento, multiplicado pelo valor que ele recebeu, e passa o val menos 1. Então, uma questão importante aqui, que o William deixou claro, é que essa função aqui, eu deixo ela como pública. Essas duas aqui, eu deixo como privadas. Então, o usuário não vai poder chamar essas funções aqui diretamente, porque elas estão definidas como dfp. Além do mais, essa função aqui tem a realidade 1, essa aqui tem a realidade 2. Então, na verdade, são duas funções diferentes. Porque o nome de uma função em alixir, ele é definido é definido pela polaridade também. Então, a função fact barra -1, 1 é diferente da função fact barra 2, são funções diferentes. A grande diferença é que na função fatorial com TCO, ela sabe exatamente o valor da sua execução. Então, aqui ele ilustra, diz, olha, eu quero calcular o, fator, o fatorial de 4. Aí eu chamo a função auxiliar fact passando 3 e 4. Então, 4 é o que eu já tenho até o momento. Aí, eu, para calcular o fatorial de 3 e 4, como é que eu faço? Eu chamo a função fact de 2 e eu já faço a multiplicação aqui. Então, o meu resultado parcial, o meu estado da, da, da, do cálculo, é esse segundo argumento. Fact 2 e 12. E aqui, 1 e 24. Quando chega no 1 e 24 aí eu retorno o estado final porque é o que eu queria calcular portanto, quando a nossa função chega na sua condição de parada não é necessário desencadear todas as chamadas anteriores e seus respectivos cálculos ela só precisa retornar seu valor final 24 para a função que originou a sua chamada fact de 4 fato curioso ah sim, isso aqui vai ser muito útil quando você fizer é... quer dizer na verdade isso aqui é muito útil para fotorial, mas eu acho que não é tão útil quando você faz, não, não, eu acho que é também, quando você faz Fibonacci, né, que Fibonacci é mais complicado porque Fibonacci são duas recursões, se você fizer da forma mais ingênua, são duas recursões. Mas fica para um para outro texto ou vídeo. Portanto, quando a nossa função chega na sua condição de parada, não é necessário desencadear todas as chamadas anteriores, seus respectivos cálculos. Ok. É, oh, desculpa, isso aqui eu acabei repetindo, né? Fato curioso. Por padrão, Lx e Erlang implementam um tail call optimization. Por isso, a utilização de recursividade é algo muito comum e encorajado. Inclusive, as higher order functions são implementadas através de recursividade no final das contas. É, eu não sei se eu entendi exatamente o que o William quis dizer aqui. Vou até perguntar depois para o William. Mas eu posso perguntar aqui. Uh, mas o que eu estou entendendo aqui é que nas, nas funções, por exemplo, do, da Inum, ó, se eu for aqui no inum .ex GitHub eu consigo acessar o código fonte que possivelmente será em LX do módulo Inum ele está demorando horrores aqui para, deixa eu pausar um pouquinho demorou bastante, vamos ver se agora vai direto para o código ainda assim está demorando, não sei se é a minha rede provavelmente é o computador sofrendo com o OBS ligado por isso que às vezes eu gosto de usar o StreamYard. Então, qual era a função mesmo que a gente estava vendo, era o map, né, uh, Def map. É, aqui ele está usando o list map do Erlang, então não dá pra, nem para saber como é que, que é feito por aqui, ele simplesmente usa o, o map do Erlang, senão ele usou reduce ok, lists reverse é ah, mas é, o, o... William falou, elixir barra Erlang isso quer dizer o quê? que provavelmente ele tá falando que lá na implementação de Erlang do lists map tem tail call optimization será que eu consigo ver isso? só um momento ah, eu achei o arquivo lists.erl em Erlang e map map abre parênteses, a função onde é que tá a função map? Key map, não, não quero key map, ah, tá aqui ó, a função map tá aqui. Ela recebe uma função e uma lista. É diferente. É, até é interessante isso, né? De novo, isso aqui. Reapareceu, tinha sumido aqui. Então, olha, ele recebeu um enumerável e uma função. Quando esse enumerável é uma lista, aí ele chama o listMap do Erlang, só que invertendo. Primeiro põe a função, depois põe... Por que, que que o LX põe primeiro o enumerável? Por causa do pipe. Para facilitar o pipe. Então, aqui, olha, a função e a lista. Função, aí ele faz, ele faz aqui. When it's function f1. F1. Quando a lista é vazia, quando... e a função... Será que isso aqui está dizendo que é uma função de um 1? Retorna a lista vazia. Eu não sei, não estou vendo aqui, porque, olha, aqui ele não está claramente fazendo isso. Então, é aquilo que eu... Eu lembro do, do Simon Thompson ter falado no curso dele. Que, na verdade, você não precisa escrever, eu não vou dizer que isso é uma verdade, eu tô colocando como uma possibilidade. Parece que você não precisa escrever funções com tail call optimization em Erlang porque o compilador faz tail call optimization por você. Não tenho certeza. Mas de toda forma, é importante saber que o tail call optimization vai Vai deixar mais claro para você. Eu acho que deixa a função mais difícil de entender, isso aqui para mim é mais difícil de entender do que isso aqui. Mas fica claro, como é que, que você está calculando, levando o estado, levando o cálculo com você, e assim você calcula rec recursivamente. É, e até outra questão, se você for fazer isso em outra linguagem, que não faça, citei o call optimization por você. Primeira coisa que, que é importante falar é que, é, geralmente, você vai tentar uma dessas funções do pacote num, de outros pacotes, para não precisar fazer uma, uma função recursiva. Não conseguindo, aí você vai fazer na mão, digamos assim. Então a conclusão do, do William é é amor, Erlang é vida. E aqui um parabéns pelo texto, onde é que eu curto? Ah, eu já curti aqui, não sei o que, é que significa esses aqui, acho que esse aqui é um bookmark, mas qual a diferença entre colocar um unicórnio e um coração, realmente eu não sei. Então eu vou deixar todos esses links aqui na descrição, depois vocês podem ler por vocês mesmos estes textos. Um grande abraço a todo mundo, até o próximo vídeo.